Quem é você que mora dentro de mim? Eu encontrei você Preciso ir embora Perdi minha hora Nenhuma areia na ampulheta Desde criança enxerguei a maldade Minha mãe falava, filho volta às sete horas Sempre que eu chegava mais tarde Ela explicava sobre a maldade lá fora Que todo dia quando escurece a cidade Pessoas roubam, gritam, choram Entendo mãe, sabe qual à é minha vontade Roubar um banco e dá tudo pra senhora Rouba um banco me dá tudo pra, tudo pra si ó Quem é você que mora dentro de mim? Eu encontrei você, preciso ir embora Perdi minha hora, nenhuma areia não Que mora dentro de mim Eu encontrei você Preciso ir embora Perdi minha hora Em uma areia na ampulha